Fala galera, eu sou o Thiago Furacão. Eu sou a Thaís. Hoje a gente veio aqui no parque aquático, nadar um pouco, né Thaís? Dia das crianças, dia das né das Thiago? Crianças. A gente veio trazer o Cauêzinho aqui. Calor pra caramba, né? Tá. Vamos lá pra dentro? Bom, a gente vai aproveitar, a gente veio num parque aquático muito grande aqui na região de Maringá. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aí, mostrar um pouquinho do dia do Cauê, né? Espresso. Ali Ele já tá ali, ó. Né, Cauê? Ele adora uma água e a gente... Vai entrar aí dentro. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixa o like e bora. Bom, pessoal, chegamos aqui. ó, Vou mostrar tudo para vocês. Tem cada piscina aqui top, né, Thaís? Então, tem muita gente, né, Thiago? Hoje? Tá cheio de gente. Olha o caminhão aqui. Vem é? piscina? Aqui é uma das piscinas maiores vocês? que tem. Hã? Vai descendo o tobogã hoje? Então. Ó, Mas tem muita fila, Thiago. Nossa, tá ventando demais. Não sei se vocês estão escutando. Mas, ó, essa piscina aqui sai todos os tobogãs eu disse que o tobogão cai nela e ela é rasinha e depois vai afundando, né Tiago? É. E depois tem mais piscina pra lá Mas ainda. aquele tobogã amarelo é o um mal da hora, que ele vai caindo e não cai na piscina. Vai direto, vai né? direto é. Então vamos ali o Cauezinho vai brincar aí. A gente chegou numa área aqui que é um barracão coberto, que tem a área das crianças, um playground para as crianças com uma piscina bem rasinha e ali tem um barzinho com água quente para adulto. Eu vou mostrar para vocês, só que lá dentro tá muito barulho. Então eu vou deixar uma musiquinha para vocês. onda, tá fazendo onda agora. Ela não faz o tempo todo, olha que gostoso. Só que tá muito cheio é. Aí ali tem um estovolão que desce com a prancha, só que a pilha tá muito grande, mas mais tarde o Thiago vai. Daí eu vou gravar tudo pra você Tá aí, onda da hora, né? Mas tá gelada demais. Então, cara. ele tá pranchado não é o tempo todo que fica fazendo onda, né? Tem uma não. hora certa. Mas tá muito gelado, cara. Tá. A gente vai descer outra piscina lá embaixo que é mais rasinha para Cauê ficar, né? É, vamos lá. Então vamos. Pra mais tempo. Também. Isso. Onde você quer ir, Cauê? Hã? Ah? Nessa? Vamos lá na outra, que essa daqui tem muita. é muito perigoso, muita gente. Vamos por ali. Pessoal, aqui é uma outra área de criança, mas é aberto. E é muito gostoso, tem bastante área para criança brincar. tobogãzinho lá. Descer esse que aqui ó ele está lá em cima não, né? na naquele é nem e ele vai descer e ele é muito alto Vocês que vai fazer um tripismo Olha lá ele é o próximo vamos a mão lá vai comprar alguma coisa Ai, tudo chegando lá, irmã. Vai lá. Tiago, tá vendo? é Vai lá. Vai lá. Vai não Vai lá. Vai lá. Vai não pode sair assim. Não pode aquele milho de boy. Thiago, vamos ali pra gente mostrar a altura daqueles ali, ó. Daquele amarelo lá. Cara, eu quero ir naquele lá, ó. Aquele lá é da hora, que aqueles lá que vai estar aqueles lá, mas a filha tá muito grande. Tem mais lá no fundo. Ó, aqueles vermelhos lá. Que vai pra uma prancha. Mas esse aqui desce muito devagar, velho. É, eu achei que era mais rápido também. Nossa, só que tá frio demais, velho. Nossa, que eu acho que é da hora. É, aqui tem os casquinhos, ó. Você pode alugar por dia pra ficar. A gente já fez uma vez, né, Thiago? Só que era diferente. Que era diferente. Reformaram tudo aqui, ó. Pode fazer quase dois anos que a gente não veio. Aqui. Ah, faz, tá. causa da, da pandemia, da... né? E a gente é sócio, né, Thiago, daqui. É. Antes a gente vinha bastante. Cara, olha aqui como eu tô arrepiando. Tô morrendo. de velho. Vamos lá, então. Daqui a pouquinho eu volto a uma mais. Ah, essa aqui, ó. Aqui é o rio de boi, ó. Esse aqui é o rio de Boi. E ali dentro é água quente. Tá vendo? entra por ali, ó. E é água quente ali dentro. Tipo uma ilhazinha de água quente. Tá isso. Eu acho que eu vou nesse aqui agora, né, com a prancha. Mas vamos, ó, a fila deve estar enorme lá. Tem que pegar a prancha, então. Ó, Se o é rio que... de boia é bem grande. Parece uma casa calinha, despenada. Tudo <risos> piada. Aquele amarelo lá é alto, né, Tiago? Pô, amarelo da hora, velho. Ele vai assim, se... mas parece vai estar dentro da terra. O Aí amarelo sai aqui, É, ó. o amarelo sai aqui. E ali piscina. tem outros dois também, ó. Aqui sai uma piscininha mas bem é, rasinha. É, assim. é mais devagar. É, é mais devagar que aquele que eu fui, sim. Mas ele é gostosinho também. Da outras vezes eu ia naquele ali. Eu quero no amarelo, ó. Ó, lá, Sobe lá, então. Eu fico aqui embaixo Aí pra filmar. Aí eu faço pra você pra ver qual que eu vou. Tá. Fechou? Então tá. Vai lá. O Thiago tá lá em cima do amarelo aí, ele vai descer aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como é inclinado. Nossa. O boné ficou? Corre, Thiago, corre. Thiago, é muito alto aí. A correca entrou tudo no rabo. <risos> Thiago, vamos ali do lado? Vamos, avião? Vamos, ah, vamos ali do lado, que que eu vou mostrar o, como que é inclinado esse daí. Nossa, tá uma noite. Falei todas as cores, né, não? Tá tudo vermelho. O boné voou, eu falei, agora voou. Você não teve coragem de descer naquele da prancha, não? Esse aqui? Fih? É. Eu vou agora, filho. Vai ter muita fila? Não, não tem ninguém. Só tem que pegar a prancha. Tem que subir com a prancha lá em cima, né? E é alto Nossa, pra caramba. Nossa, ele é bom da hora, que ele pega uma velocidade. Pô, hum. esse aqui parece que você vai bater nessa quina então, aqui, cara. Então, olha o jeito que, que ele é, que é, que é, que é. pessoal. Muito inclinado, muito. É que na bunda até agora. Filho? Olha. Aí desce meio que em pé, né, Thiago? Não, aqui parece que você vai bater a cara aqui, ó. Não, não vai descer ninguém eu aí, eu vou tentar filmar. Vamos, Vamos ver o que vai descer. Olha, olha lá ó. Ah, cara não olha, olha essa inclinação aqui que frio na barriga olha aqui meu Deus mano é muito e você não vê nada sabe eu só água vindo na cara você não vê nada não vê nada não é isso então, eu, vou, eu vou ver se eu uma prancha para poder ir lá tá eu vou te esperar ah, mas pelo lá então, jeito, ó. Tem tá que uma que pega... fila grande lá para pegar a prancha né é Quer subir descendo descer no vermelho, no verde? Ah, isso daí é machuca tudo. Eu tava querendo ir naquele outro mais grandão. O que você acha? E a fila lá? Vamos lá ver? Então. Vamos. Vamos lá. Aqui tem dança, ó. Lá. O pessoal, lá da. para você piscina fica dançando junto. Gente, eu peguei o Thiago já na metade do tobogã. <risos> Eu não consegui ver que era você que estava descendo. Boa hora, velho. Bom? Ele desceu lá de cima, ficou uns 15 minutos na fila, e eu aqui embaixo esperando, e não consegui filmar ele. Esse tobogã é muito grande, e desce com aquela prancha. Ele fez Tá frio? Tava legal? Gostoso? Não consegui ver que era você lá em cima. Essa descida aqui é muito alta Olha o menininho ali do lado Tá grande, né? Então, eu tava tentando olhar lá pra cima Pra ver se você acenava alguma coisa Mas eu não consegui ver Não vi Mas é da hora, ó Eu não tive coragem de descer daqui uma vez Ó Nossa Desce numa velocidade, doidura, hein? Tá muito frio. <risos> tá cara. praticamente muito fechando frio. o parque já, ó. Bastante gente já foi embora, né, Thiago? Tava lotado isso daqui. Consegui mostrar um pouco, Thiago, mas eu acho que não mostramos nem 50% do parque. Eu acho que a gente vai ter que vir um dia de semana normal, assim, que não tem muita gente, aí dá Daí pra aproveitar. Gente... É, aproveita bastante, desce bastante, porque aqui, se você for em cada tobogã, você demora meia hora, 20 minutos é, só pra meu, ir nas filas. Tava tá um calor lascado, tá? Tava. E tá gelada assim. É essa porque água, o sol mesmo. já tá indo embora, né? Não, mas tá muito gelado essa água. E é grande aqui, é lindo, gente. Eu eu bem que descer na boia de uma vez é ali. Entra lá, ó. Olha lá. Aí tem a pontinha tá bom, aqui. Então. E cai aqui, ó vai Só rodando Acho que ele foi lá ver se ele consegue a prancha para descer no tobogã Olha, ele conseguiu pegar uma prancha ali Só não correndo lá. Ah, aqui, ó, que ficavam os bichinhos. Vamos ver se tem bichinhos. Ah, tem essa tartaruguinhas ali. Olha o tamanho daquela sacaruga. Ai, que me dá focando. Olha o tamanho. E aqui tem as pequenininhas, ó. ó aqui do ladinho. Tem ir, né? Eu não o tamanho aqui que ele subiu lá em cima de novo para descer aqui, ó. Só que agora eu não sei qual que vai descer. Tem um aqui e outro ali. Eu Vamos esperar ele aqui. O Chaco acabou de ser lá em cima que ele tá vindo descendo nesse daqui, ó. Ai, só que eu tô aqui na beiradinha ele vai me molhar tudo. Ai, ai, ai. Esse é gostoso, né, Thiago? Esse é da hora, velho. Esse é o mais gostoso aí. Quer ir de novo? Quero. Quero. Vai, criança. Ó, triste, fica aqui. Gente, cadê o Thiago? Ah, ele desceu aqui, ó. Ué. Eu tava esperando você vir pro ele Tobogã. Deixou? Hã? Deixou. Ah, não tá descendo mais? Falar pra velho. Tô com a perna doendo, tanto subir, cara. Você chegou lá em cima e não deixar descer? chegou ali na... Pra subir na escada eles não deixou Ai, que pena é. Ó, aqui tem as lanchonetes que eu não mostrei ó. Aqui tem as lanchonetes que também tem lanchonete. São os furos ah, Que é água tudo quente, né? Olha. Esse ó, é água gelada Esse é água gelada, é. e ninguém quer, né? Tá vazio ele, né? Esse é pintinho, cara Quente? São os furos, Esse aqui é o único que é coberto Tá tudo ocupado É, esse é coberto Esse é o único que é coberto E é tudo água quentinha Só tem um que é água gelada O água gelada ninguém quer É, ninguém quer Mas é bem completo esse parque que tá quente, né? que não Porque água. geralmente você sai da água quente e pula na água gelada Coragem, A gente esqueceu de fazer o final desse vídeo, chegamos em casa super, hiper, mega cansado. Então, tô colocando esse pedacinho de áudio aqui para dizer se vocês gostaram de mais um feriado da família Furacão. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda muito. E tamo junto!